Começando mais um e yeah Drops. Antes de tudo, a gente queria lembrar que nós do IE yeah, não fazemos vídeo para vocês, mas com vocês. E o vídeo de hoje é inspirado em uns comentários que vocês deixaram pra gente. Quando gravamos o vídeo sobre poligamia eu falei que poderia gerar polêmica e gerou então vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto e a moto passando Passa também, cara. Um primeiro vamos lembrar que o termo poligamia significa estritamente o casamento de um homem com mais de uma mulher em alguns países isso acontecia nos períodos pós-guerra em que havia uma diminuição no número de homens e havia necessidade do cuidado para com as viúvas e seus filhos, o que acabou gerando uma oficialização desse tipo de relação. Ainda na atualidade, essa prática ela é aceita culturalmente por algumas nações, mas o Livro dos Espíritos é claro quando diz que a abolição da poligamia nesses casos marca uma evolução da humanidade. Mas no vídeo, nós falamos que iríamos expandir esse significado. Esse significado? Esse significado. Mas no vídeo, nós falamos que iríamos expandir esse significado e chamamos de poligamia as relações entre mais de uma pessoa em que houvesse prejuízo para alguma delas. Não restringimos a gênero, a quantidade de indivíduos na relação, a casamentos oficializados por algum tipo de religião, Tratamos do tema como sendo uma pessoa em união com outra pessoa e se relacionando com uma terceira, quarta ou tantas outras, sem o consentimento do seu ou da sua cônjuge, o que sabemos gerar um desequilíbrio energético nessa união. Algumas pessoas parecem ter entendido isso como uma crítica a toda e qualquer relação que não seja monogâmica, e não é bem assim. Sabemos da existência do poliamor, da célula do amor, do movimento do amor livre e tantas outras vertentes. Mas não encontramos ainda, na literatura espírita, embasamento para tocar nesse assunto tão delicado. Não cabe julgamentos, não nos cabe dizer o que é certo e o que é errado. A reflexão que devemos fazer é o que eu quero nessa relação. Acreditamos que o objetivo de todas as relações sejam elas monogâmica, plural, hétero, homossexual, enfim. O objetivo é buscar o um equilíbrio energético, é suprir as necessidades do outro. Necessidades afetivas, amorosas, sexuais. Como espíritas, lidamos com a vida espiritual, a vida eterna. Devemos lembrar que os nossos objetivos, junto aos relacionamentos, devem tanger a produção de algo benéfico para a sociedade como um todo, para potencializar a energia que vai além do casal. Se isso é possível em relações com mais de duas pessoas, não sabemos. Encontrar, né? Mas respeitamos toda a forma de amor e de relação que não fere ninguém, que ninguém se sinta lesado de alguma maneira. Agradecemos mais uma vez a participação e eu queria aproveitar para mandar um abraço para a galera que está sempre comentando nos nossos vídeos. Aparece que é o computador? <risos> Eric Neves, Tata Sayuri, João Paulo, Dermes, Natália Uber e a galera dos Amigos da Luz que está sempre dando uma força para gente. Então já sabe, seu comentário é super importante pra gente E se você curtiu, compartilha esse vídeo Nos vemos no próximo Yeah Drops Yeah!